Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Uh, meu nome é Fernando Toledo e eu sou voluntário na CEIA Casa Espírita Irmão de Assis. É com alegria, com satisfação que eu estou aqui mais uma noite para fazer a preleção da noite de hoje. A preleção terá como tema: Há muitas moradas na casa do Pai, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para começarmos então a preleção da noite, eu convido a todos para que, de olhos fechados, façamos uma pequena prece para amparar a nossa fala da noite de hoje. Nós vamos aqui imaginando, na nossa tela mental, a imagem, a figura do nosso querido irmão e mestre Jesus. Esse Espírito de Luz que, quando aqui esteve, nos deixou um legado, nos deixou ensinamentos que nós, até hoje, estamos aprendendo a lidar com cada situação. Nós temos também a presença de sua mãe, Maria, ela que é nossa mãe simbólica de toda a humanidade, por ser mãe do nosso irmão Jesus. Ela que nos acalenta com o seu manto, que como um cobertor nos protege, nos coloca no colo, faz com que nós nos sintamos os seus verdadeiros filhos, os seus protegidos. Maria Santíssima, nós agradecemos por ser essa nossa mãe tão caridosa, essa nossa mãe que proporcionou a vinda do nosso irmão e mestre Jesus. Diante de Jesus, nós o louvamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais uma vez reunidos em seu nome. Mestre querido, pedimos agora que nos eleve até a presença de Deus Pai,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 Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Para iniciarmos o nosso Evangelho da noite de hoje, nós vamos falar o primeiro capítulo, desculpem, o primeiro item do capítulo 3, que diz assim, Não turbe o vosso coração, credes em Deus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 onde não havia conhecimento para compreender é, o que eram essas moradas, né? principalmente porque quando Jesus falava em parábolas, era para facilitar a interpretação e o entendimento de cada um. Mas nós sabemos também que desde a Grécia Antiga, o homem já observava os movimentos estelares e os povos desenvolviam suas teorias, os, os cientistas, para poder entender como que era o céu, como que eram, as, as coisas né, de Deus. Em torno de 1600 Cristo, Galileu Galilei foi um dos primeiros a observar o céu noturno com um telescópio e descobriu detalhes de Júpiter, de satélites que orbitavam esse planeta e que a Terra é que girava em torno do Sol, mas isso era incompatível com o modelo defendido pela igreja, né? o que levou o Galileu quase à fogueira, porque a Inquisição o capturou e fez com que ele voltasse atrás. Mas a ciência avançou e continua avançando, tanto é que nós temos conhecimento do telescópio Hubble, que já está, digamos, um pouco mais ultrapassado por causa das tecnologias que vão se avançando. E uma curiosidade que é, para os mais antigos, né, a série de TV é, Jornada nas Estrelas, do Capitão Kirk, do Dr. Spock, muitos lembram né, do sinal que ele fazia, e eles venciam as dobras estelares para vencer as grandes distâncias. E essa, essa ficção, vejamos, é da década de 60, e hoje nós estamos percebendo que muito daquilo que se passava na, na, na, nas séries de ficção científica estão acontecendo. Vejamos que atualmente a NASA enviou para Marte, a mais de 470 milhões de quilômetros da Terra, um, um robô de nome Perseverance, que vai buscar sinais de vida e coletar amostras do solo lunar do solo lunar, não, desculpe, do solo de Marte para trazer a Terra agora em Marte nós não vemos ainda nenhum sinal de vida humana isso não quer dizer que não há vida humana em Marte mas pode haver outro tipo de vida por exemplo segundo os espíritos comparando com a Terra Marte ainda está abaixo do nível evolucionista da Terra. E Júpiter é um dos que está muito mais adiante de todos eles. Dá para a gente compreender, então, agora as palavras de Jesus, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Faz bastante sentido. Não estaria ele falando, então, desses vários planetas habitados? Começando um pouco aqui na, na Terra, colocando os nossos pés no chão, nós vamos perceber que o homem... Uh, com o auxílio do microscópio, ele percebe que dentro de um copo d'água, existe vida, existem muitas, muitos objetos, muitas coisas que o homem ainda não, não conseguiu entender tudo. Algum tempo atrás, uh, foi constatado também, que nas, nas grandes profundezas do, do oceano, a vida, mesmo que não receba nessas profundezas, a luz solar, que não haja luz. Então, vamos entendendo as moradas que existem, né? Agora, aqui na superfície também existem seres que vivem em diferentes mundos. Vamos dizer assim: o espaço aqui, o ar que, que circunda a Terra, existem seres vivos, existem os que voam na terra, na água, existem os que tem uh, dupla vida, mas, embora sejam mamíferos, os anfíbios. Agora, do ensinamento evangélico, nós vamos trazer três ordens de ideia. A primeira é quanto à pluralidade dos mundos habitados no universo. A segunda, as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual. E a terceira tem relação com os níveis de graus evolutivos que cada espírito, independente do plano em que eh, viva, ele se situi. Vamos começar aqui pela primeira ordem, então pluralidade dos mundos habitados no universo. Mas nós temos uma ideia, já que nós falamos ali de nave estelar, do robô em Marte, vamos fazer algumas comparações. É difícil de nós podermos uh, mensurar isso, mas o homem com tecnologia já se aproximou bastante disso. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Comparada com o carro de Fórmula 1, ele, de, ele roda a 10 metros por segundo. 10 metros convertidos em 300 mil quilômetros. Veja que é muito pequeno. Um ano-luz, para termos uma ideia, é 9 trilhões de quilômetros. Então veja a velocidade da luz, quanto tempo demoraria para nós chegarmos de um ponto a outro de várias ga de, da galáxia, por exemplo. A nossa galáxia, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, se nós, como, como seres, nós saíssemos mineral da, de uma ponta da galáxia e rodasse por, pela galáxia, nós provavelmente chegaríamos lá como espíritos puros. Então, para que nós possamos entender também ah, essa dimensão, nós vamos chegar à conclusão do que disse Chico Xavier, né? ele se colocava como sendo um cisco. Agora, cisco ele não queria dizer insignificante, ele queria dizer que era infinitamente pequeno, perante o universo, né? com essas dimensões que a gente acabou de relatar. Agora, pensar que Deus fez a terra só para nós, é um egoísmo muito grande. Né? É como se, nós, se o homem tivesse feito um castelo muito grande, com muitos cômodos, e fosse morar no cômodo mais simples e pequeno, deixando os outros cômodos vazios e sem utilidade. Então nós perguntaríamos, dado então a essa grandeza do cosmos, com bilhões e bilhões de planetas, de estrelas, por que pensar que apenas a Terra teria vida? Então as palavras de Jesus novamente fazem sentido, né? Há muitas moradas na casa do Pai. E preocupado com essa questão... Allan Kardec questiona os Espíritos superiores, conforme consta no livro dos Espíritos, do, uh, três questões. Começar pela questão 5.5. Todos os globos circundam o espaço habitado, os espaços habitados? Uh, resposta, sim. O homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro na inteligência, em bondade e perfeição.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 Eles não se assemelham de modo algum. Questão 67. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-ão, tenham organização diferentes os seres que o habitam? Resposta. Sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água, os pássaros para viverem no ar. Como, como nós também acabamos de relatar no fundo do mar, Existe vida sem luz. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações de cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Essas questões do Livro dos Espíritos ilustram bastante aquilo que se preocupava Kardec também com relação a, a, a esses estudos que foram feitos com relação ao que, ao, ao, ao que é o mundo que nos circunda, né? Agora, ah, também como forma de eh, ilustrar tudo isso, que, também que Jesus nos falou, né? Como seriam, então, os mundos nessa visão? Vamos entrar aqui agora na segunda ordem de ideia, né? Regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual? Classificação dos mundos, então, segundo Kardec. Quanto ao grau de adentramento ou inferiores de seus habitantes? Mundos inferiores ou, quanto ao grau de adentramento, né? Mundos inferiores. A existência é toda material. Reinam ainda as paixões. É, quase não existe vida moral. É, mundos intermediários. Misturam-se o bem e o mal. Segundo o grau de adentamento, a maioria dos que habitam. Mundos adiantados. A vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nós ainda vamos chegar lá. E quanto à destinação? Mundos primitivos. Os mundos primitivos são é o mundo de onde nós viemos, né? Quando nós encarnamos aqui, nesse, nesses outros mundos, na Terra principalmente, nós chegamos e a Terra era um mundo primitivo. Tanto o, o, a, a história nos mostra desde os dinossauros e até chegarmos aos símios e hoje Homo sapiens. Mundos de expiação e provas. Esse é o danado do nosso do nosso mundo hoje, atualmente. né? Mas para ficar um pouquinho mais claro, vamos ver o que é prova e o que é expiação. A prova é aquilo que nós escolhemos quando nós reencarnamos. São situações do dia a dia que nós passamos para podermos evoluir. Fomos nós que escolhemos, nós podemos fugir dessas provas. Já a expiação não. A expiação é porque nós vivemos muito tempo diante das provas e não passamos pelas provas. Então, hoje, o que, que nós precisamos? Passar por expiações. E o plano espiritual permite que aconteçam coisas conosco para o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Agora, nem todos os, os espíritos que, que encarnam na Terra, eles cometeram algum mal ou que vieram aqui para expiação. Existem os que vieram em missão. Muitos são uh, exemplos, né, uh, Gandhi, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Francisco de Assis. Agora, como nós podemos fazer para entender o mundo que nos habitamos? Vemos o exemplo da Terra, né? A Terra, ainda uh, que reine o, o mal, ainda que exista o mal, nós precisamos ainda do mal para entender o bem. Nós precisamos da noite para entender o dia, nós precisamos do claro para entender o escuro, nós precisamos da luz, da doença para que nós possamos fazer valor da saúde, tanto é que esse momento que nós estamos passando da pandemia, nós temos que tirar um aprendizado muito grande de tudo isso. Essa pandemia acabou por igualar ainda mais todos os homens, nós não temos diferenças nenhumas, né? Uh, rico, pobre, magro, gordo branco, preto uh, do norte e do sul nós temos que tirar uma grande lição disso agora, dos itens 6 e 7 desse mesmo capítulo define, destinação da terra causa das misérias humanas né? o item 6, ele diz uh, muitos se demiram de que a terra tenha tanta maldade, ainda tantas paixões, né? Na Terra não está toda a humanidade. Na Terra é uma pequena fração dela. Então vamos ver a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, onde tudo isso tem que ser compreendido para que essas aflições sejam transformadas em alegria. Com o mundo de... É, provas e expiações, que a Terra faz parte, nós vamos agora evoluindo e vamos passar para o próximo mundo, que é o que Kardec está dizendo, né? mas é o nosso próximo passo, a Terra passando de mundos e provas e expiações para o mundo de regeneração. Esse está sendo muito importante para nós. Nós estamos falando muito dos outros mundos, mundo primitivo já passou há muito tempo, os mundos mais para frente também, nós não vamos ainda tecer comentários, porque nós temos que vivenciar esse mundo. Vamos então falar desse nosso próximo mundo, que é o mundo de regeneração, nos quais a, a, a, as almas ainda têm que espiar um pouco. Não necessariamente tudo aquilo que nós estamos passando nesse mundo de provas e expiações hoje. O que quer dizer que nós não estamos de todo perdido nós ainda temos as nossas sucessivas encarnações para nos depurarmos. E os mundos regeneradores, nos mundos regeneradores, então o homem ainda é de carne, está sujeito às diversas vicissitudes do dia a dia. E eles não, não, ainda não podem ser seres completamente desmaterializados. Agora, dizendo né, dos mundos, um pouco mais à frente, os mundos vitosos, onde ainda o bem, o, o bem sobrepuja bastante o mal, onde seus habitantes se amam muito mais. E é por isso que Jesus falou, né? o Filho de Deus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E mundos celestes, no mesmo modo nós vamos nos, nos ater ao mundo celestes, porque serão habitações dos espíritos depurados, e é para lá que nós vamos caminhar. Mas vamos nos ater aqui então, como nós acabamos de falar, um mundo de regeneração, que é o nosso, o nosso próximo passo. A casa do pai, então, há diferentes moradas, são mundos que circulam o espaço, e é o lugar onde tanto encarnados como desencarnados ainda vão, de, de acordo com os seus níveis de adiantamento, evoluindo. Agora, enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros ainda se elevam e percorrem o espaço. Damos o exemplo aqui de Bezerra de Menezes, o espírito de luz que na, quando na terra, na, na terra esteve, ele que exerceu a profissão da medicina, quando desencarnado, ele foi convidado a fazer parte das esferas que Maria é, le, uh, tinha no espaço. Mas ele disse que enquanto houvesse na terra um ser precisando, um espírito precisando de saúde, precisando de seu apoio, aqui ele estaria. Nós também temos como exemplo o capítulo 26 os sãos não precisam de médico, como nós acabamos de falar, do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Não se mandam o capítulo 16 desculpe, 14 o e não se mandam os sãos para hospitais, pois eles, no hospital se precisa de, de, de sadios para cuidar dos doentes, nem para as casas de correção, nenhum mal que praticaram, nem, nem aqueles que né, não fizeram mal algum. E voltando agora à terceira ordem de ideia da evang... da, do fato evangélico, do, do nosso aprendizado da noite de hoje, tem relação com os níveis evolutivos, as moradas de cada espírito, independente do, do, do plano de vida a que cada um se situa. No livro Renovando Atitudes, capítulo 35, belo planeta Terra, esse livro é de, de psicografia de Chico Xavier, é, diz respeito a aquilo que nós acabamos de colocar. Belo planeta Terra. Ora, da mesma forma que, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a Terra, como se sai do hospital quando se está curado, da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Capítulo 3, Fazendo referência ao capítulo 3, item 7, desse capítulo que nós estamos falando, Há muitas moradas na casa do pai. E o capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a mamon. No, capítulo do, no item 2 desse capítulo, é, tem aquela passagem do jovem, que é, numa das, das apresentações que Jesus fazia, ele perguntou para Jesus, Jesus, bom mestre, que preciso fazer para ganhar a vida eterna? É, Jesus falou, guarda os dez mandamentos. E o jovem falou, bem, eu já sigo os, os dez mandamentos desde a minha juventude, desde a minha mocidade, mas quais deles eu devo seguir? E Jesus elencou lá os dez, né? Não matarás, não furtarás, não darás falsos de testemunho, seu seu pai, sua mãe e tantos outros. E o, o, o, o jovem perguntou então para Jesus, o que falta então para mim? Jesus, com muita sabedoria, disse a ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras então, o jovem ficou muito tristonho, saiu e não respondeu nada, porque ele tinha grandes posses. Então vejamos aqui o convite que Jesus faz para segui-lo, segui-lo nos próximos mundos, num mundo diferente. Esse jovem, que mundo ele vivia? Ele mesmo tendo aprendido o com na mocidade né, com os Dez Mandamentos, ele não, não havia completado o seu ensinamento. Pois se ele dizia que ele já tinha feito isso, mas ele possuía muitos bens, uh, esse convite de Jesus ainda para ele não fazia sentido. Então, que mundo que ele ainda queria continuar vivendo? E que mundo Jesus ofereceu para ele? Agora, quando Jesus quer dizer Uh, segue-me e cumpra os dez mandamentos, segue-me para ganhar a vida eterna, ele não queria dizer para que nós abandonássemos muito e que isso seria o único preço que nós tínhamos para segui-lo. Uh, vejamos essa grande, esse grande ensinamento de Jesus, tudo contido neste Evangelho segundo o Espiritismo, esse nosso código de conduta, esse grande aprendizado que nós temos que ter também mais um ensinamento com relação ao que diz Jesus sobre os mundos, né? No capítulo 2 ele diz, meu reino não é deste mundo. Ilustrando novamente o que ele quis dizer para o jovem, no capítulo anterior que eu acabei de citar. Ele nos dá a esperança de uma vida futura, por isso que ele, nos convida, ele convidou o jovem a segui-lo, né? o oh, esse, esse, esse convite, ele nos faz para que nós possamos entender um dia que nós vamos nos tornar anjos e partilhar da felicidade desses mundos. Por isso que eu quis dizer, que dos mundos que nós passamos e os mundos que nós vamos passar, vamos nos ater a esse mundo que nós estamos vivendo hoje e participar dessa transição do mundo de provas e expiações para os mundos regeneradores. E esse mundo que Jesus nos promete, ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus. De onde nós acharemos a recompensa. Esse é o reino de Jesus. E o reino que ele nos convida para participar é que lá nós vamos encontrar a glória. E aonde ele diria que nós voltaríamos Uh, quando nos tivesse, tivéssemos deixado a terra. Uma outra colocação que eu quero fazer aqui é que no livro Fonte Viva, capítulo 44, tenhamos fé. É psicografia de Chico Xavier também, para variar. Né? É, faz referência também ao convite de Jesus. Vou preparar-vos o lugar. Sa sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhasse, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar Ade sem lugar adequados aos sublimes ideais que entesouraram. Efetiza efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido como um covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto, quanto é justo, é considerado servil. Se usa tolerância, é visto como incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, Porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se segue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro raro. Há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo diante de nós. Então, com essas sábias palavras, nós entendemos aqui que essas inúmeras moradas existentes no universo e que Deus, nosso Pai, nos permite alcançar um dia, de acordo com o esforço que nós estamos desenvolvendo nesse mundo de provas e expiações hoje, nós possamos... Com tudo isso que está nos acontecendo no mundo de hoje, seja o mundo interior, o mundo de toda essa pandemia, o mundo de cada um, pois nós falamos de Maria, quando no, o primeiro mundo que nós aqui na Terra nos é, servimos, quando nós encarnamos, foi o mundo, o ventre de nossa mãe. Nosso primeiro mundo depois nós saímos dali e conhecemos muitos outros mundos. Os mundos em que nós habitamos é, é, é com é, esse ensinamento de que não são só as moradas celestes, os mundos ainda é, sendo pesquisados pelos homens, falamos aqui de Júpiter, de Marte, da Terra, mas ainda o nosso mundo interior, esse mundo ainda um pouco Uh, ainda pouco explorado por todos nós mas se nós nos basearmos no evangelho de Jesus como eu já citei esse código de conduta que nós temos a nossa mão, nós seremos seres bastante melhores e que Jesus possa continuar nos abençoando, nos iluminando que assim seja graças a Deus